Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu não, eu, o Lucão e o Rebola vamos mostrar pra vocês Um novo modo de jogar pique-gema, o modo prisão no pique-gema Que loucura é essa? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash Rapaziada, a gente tem que explicar rapidinho então, antes da gente fazer a votação da missão é, Como funciona aí as zoeiras que vão ter... É, no meio do pique-gema, porque não é um pique-gema normal a gente tem a questão das gemas, é, não é o melhor de três, são três jogos para definir o vencedor e nesses três jogos, as gemas são somadas de todo jogo então, se pegou 10 a 0 o time vai com 10 a 0, na outra fez mais 10 e o outro 0 de novo, 20 a 0 e por aí vai até no último jogo, terceiro jogo obrigatório termos aí, sabermos quem tem mais gemas do que o outro, então não é simplesmente por ganhar a partida porém, rebola, tem uma mudança, né? Mudancinhas? É a missão, né? A missão da... A missão. A missão que dá aquela vantajinha, galera. Tem algumas missões que a gente vai colocar aqui pra vocês votarem. Quem tava ontem viu, vão ter algumas missões diferentes. Exato. E aí, galerinha, quem cumprir essas missões durante as partidas vai ser premiado com boninhos de 5 gemas. gemas naquela Ei. partida. Então a gente viu os jogos sendo decididos ontem com esse bônus, Lucão. Verdade, cara. E teve missão de que o jogador não podia derrotar ninguém durante a partida. Nossa. Tudo que é tipo de missão. E hoje eu acho que a produção me caprichou nas missões, né, Brunão? Também. Teve até mudanças. A gente vai daqui a pouco vai ver. E também tem a questão da prisão que o Lucão adorou, né, Lucão? Cara, a prisão <risos> era o seguinte: jogou duas partidas. Na terceira, você tá com uma vantagem de 10 gemas de diferença. Tem prisão. E o cara fica por um minutinho preso Nossa. lá onde ele nasce. Só mandando chorinho, talvez fazendo os grafites, demonstrando sua arte por aí. É muito maneiro também. Animal, né? Então, prisão e pontuação bônus caso cumpram a missão. Por falar de missão, Reboleira, bora chamar na tela as missões pra gente poder entender, explicar pro povo como é que eles vão votar? Hoje é um pouquinho diferente. Vamos explicar com calma, então. Missão do azarão, Reboleira. Escolha a missão para as quartas de final. Então, todas as quartas de final... Vão ser de acordo com as missões que você vai ler agora, hein, Reboleira. Manda bala aí, ó. É isso aí, galera. Se vocês quiserem votar nas opções ali, é só escolher as letras. Exclamação A, exclamação B, exclamação C. Exclamação A. Nenhum jogador do mesmo time pode ter mais que seis gemas, galera. Então a galera vai ter que dividir aí, Bruno. Não. É. Exclamação B. Um jogador escolhido pelo time não poderá morrer durante a partida. tenso também, hein, galera. Exclamação C. Vencer a partida em que o adversário tenha zero gemas, não pode deixar a galera pegar gema nenhuma, Lucão. É e aí, ó, a galera da produção tá só esperando a contagem okay, do né? Lucão agora. para começar o, o Ai, valendo, meu Lucão. Deus, isso é muito bom, cara. No 3, 2, 1. Valendo! Meu Deus, vamos lá, Nossa, rapaziada. Maria, é, é hora a tá de com... votar, mano. Que tá acontecendo lá, aqui, ó. Lá. pra entrar agora. Meu Deus! Foi por pouco. Foi por pouco, mano. Os jogadores trollaram a gente, Lucão. Participando, mandando tweet também. Depois a gente vai ver. Ontem teve muito tweet. Eu não consegui responder todos, nem ver todos, não, mano. Ontem foi loucura. Quero ver Verdade. hoje, rapaziada. Está brava. Tamo com Jack, Gale e Ems. E os times do Blind Spot estão de corvo rosa. E o outro Browner vai aparecer na tela logo já. Voltou a Jack ali, né? Pro Reboleiro. Tá Sandy? Olha isso. Sandizão. Tem o Dorme Dorme, né? Será que ele trouxe o Dorme? dorme, dorme, dorme. O famoso Dorme Dorme é brabo. Acessório. Fica de olho, vamos ver o que acontece ali, rapaziada. Já vai tentando, derrubando tudo. Sete gemas pro pessoal do Blind Spot. Mas aqui pode virar até o final, né, rapaziada? Tem virar volta assim. E, cara, a rosa tá muito boa pra dar o bote e pegar as gemas, velho. Tá muito boa. Tá muito, né? Tá muito brava. Você é louco. Eu acho. Aí, eu Acho que o Dibraudinho morreu e o Gigol não morreu, hein. É, então isso daí faz diferença também. Vamos ficar de olho. 10 gemas, 11 gemas. O Crow ali, até nisso, ele ficou vivo. Nossa, vai cair, vai cair, vai cair. Ah! Ave Maria, o que que aconteceu aqui, Brunão? Nossa, o Tornadinho perda. safado, velho. É, meu Deus do céu. Mataram todo mundo, agora não perde mais. O Kikijão já pegou uma também. 11 a 3. Aqui já foi, rapaziada. Alô? É, abriu uma vantagem grande, hein, Brunão. Doideira, mano. Doideira. Será que temos bônus? Que loucura, hein. Não, acho morreu. que o Igor morreu ali agora no final. Morreu. Acho que aquela amassada ali do tornadinho não, não teve como escapar. Mas vocês perceberam que não dá pra ficar sossegado nos 10 segundos ali da contagem. Você tem que pegar não aí dá. uma trocação, porque o negócio é tão rápido. É verdade. Você viu ver que não adianta, né, Lucão, ficar parado lá no cantinho. A gente viu lá, é só sofrer, né? Não tem jeito. Então, foi o que aconteceu com o time do Motep. Achou que os 10 segundos não ia dar tempo de chegar até lá. Mas chegar lá em 3 segundos, cara. É. É muito rápido. Doideira. Caramba, que loucura. Muito bom, gostei de ver. Vamos ficar de olho aí pra ver o que vai acontecer ainda. Porque esse primeiro já foi muito bom, rapaziada, do chat. Já tem mais de 5.300 pessoas ao vivo. Muito obrigado a todo mundo, tamo junto. Vai chegando aí. Vai se inscrevendo no canal, seguindo o canal. De graça. Exclamação Rebola, exclamação Lucão. para poder seguir o canal dos bravos também aqui dos lados. E tá incrível, vamos lá. Daqui a pouco a gente. Já passamos finaliza. de 5 mil pessoas, Brunão. Ah, sim mesmo. Que é isso? Tá louco, tá bombado o negócio. É isso, rapaziada. Vamos fazer o, o Brau, Brau, Brau em níveis astronômicos. Tá top, tá top. Sim que, que eu gosto, hein, ô oh, Reboleiro? Ô, oh, Brunão, não gostei. Bigode grosso perdeu, tô meio triste. <risos> tô aqui cabisbaixo. No Vou. Deus, Deus. Fica calmo, Rebole. Vou fortalecer. Me ajuda, Lucão, aí com o Caramelitos e eu fortaleço com você também. Então, então eu vou mandar energia <risos> positiva aí pros bigode grosso. Será que, cara, eles… Será que... Shelly? Shelly. Falei é? alto, falei Você alto! Diria, hein? Falei alto, foi mal, foi mal. Eu acho que <risos> se eles colocar vai dar ruim. <risos> é melhor não. Meu amigo. Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. Daqui a pouquinho, cara... então, o um segundo jogo, hein. Ah. Mas ninguém experimentou uma Shelly, uma Pan e um Crow no mesmo time. Olha, eu acho que eu acabei Sentir, de soltar a comp dos deuses aqui. Comp meta. A meta, é. Faz é, é sentido. Pan, Shelly e Corvo. Aí, ó. O Corvão tem que ter. Pelo que eu vi ali, ele é quase que primordial. Tá louco, que ajuda ali é demais, né? E a Shelly é pra counterar as rosas, que tá todo mundo colocando. Tá todo mundo, exatamente. É, uma boa, hein. Uma boa aí, ó. Vamos ver. E a Pan, a Pan aparece então também junto? Rapaz, Double, uh, é, pouco e Double Tank, Brunão. O que é isso? Caraca! Interessante. Os caras inovaram, velho. Interessante. Caraca, os caras é doidão, mano. Vamos ver. Será que funciona? <risos> Vamos checar isso agora. Ah, louco, mano. Os caras é doidão. Eu achei essa, co... eu acho que funciona, cara. Apeludos, hein? Tô querendo, tô ansioso já para saber como vai ser isso aí. Eita! Coletona ali do Lucas, doideira. Caramba, pouco aqui, mano. Cara, eu acho que a comp do pouco e double tank foi muito boa, mas eles não esperavam por uma collet. colet colete né? Caramba, e como o cara acertou essa colet agora, reboleiro? É, eu acho… Foi, sniper, Bruno, foi snapado, que Foi snipado, será? Foi com sucesso ali, mano. <risos> porque a gente não viu uma colete desde… Bem, nossa, nem bem... ontem, nem hoje, é? nada. E aí, do nada, me, me aparece essa coleteira aí. Tá estranho, Justo hein, no cara. jogo que tem dois tanques, mano. Alguém passou a boa aí pra alguém. E, cara, vocês perceberam que nenhum Brawler aqui quebra parede ou moita, então… Ou seja, dá pra criar uma super moita nesse mapa. Nossa, é mesmo. A rosa deve estar tá com aquele lado de criar moita, né? Já tá ali, a gente vê o verdinho é tá aumentando ali a moita no meio. E o Corvo, utilizando a estratégia pegou pegar gema e vazou. É isso. <risos> pegou, vazou. Ele vai ser a sobrinha, né, pelo jeito. Aqui não vai ter, não. Como, viu? Brigodeira, maluco. grosso. Deu ruim, Brunão. E, rapaz, Lirão é. e... jogando um ah. fino. Ui, caraca! 12 a 0 Nossa, mas é muito louco. Esses jogos são malucos. E os jogos são rápidos, né, rapaziada? Vocês perceberam que os jogos são bem rápidos. Bem rápidos. King de jogou Caramba. bem demais também com a rosa ali. Deu bastante pressão. Sim. Olha lá, tá vazando. Ixi, levaram. 13 a 2. A vantagem só Caramba. aumenta, rapaziada. Então agora teremos... Hum, pessoas presas, Lucão? <risos> teremos Sim. presos. Quem, quem que será que será preso? Teremos alguém preso. Quem foi... Encontrado pela polícia aí do, do Brawl Stars, tá maluco? Quem foi encontrado pelo coach xerifão? É, boa. Ó, a Nike <risos> no chat falou, mano, o time vermelho era muito counter do time azul. Alguém passou essa aí, hein, eu tô ligado alguém que alguém passou. Alguém passou. aí, hein, família. Vazaram, Lucão, deu ruim. Cara, porque, <risos> tipo, uma colet dá conta do time do cara inteiro, cara. É, o então. Tá o montadão leva a vida de um tanque inteiro. Fácil. Tá ah, louco, e o Crow não ia nunca apanhar dos, dos tanques. Ele, ele bate, vaza, bate, vaza. Tá ah, louco. É verdade. Que doideira, que doideira. É, não rolou não, Lucão. Esse pouco double tanque aí não deu certo. Não, aí a galera é. ali no chat falou que, tava era boa, que né? não ia funcionar. Mas se tivesse rolado nos outros jogos, talvez funcionasse. É... Essa colete aí que deu ruim. Deu ruim. Né? Eu gosto é da criatividade. Os moleques inovaram, tiveram ousadia. Exato, esse é isso. O que double tanque é uma comp mais olha. Pouco e Double Tank, Nostalgia. Galera, né? 2018 rebola. É Nossa, foi as primeiras, <risos> né? A gente, quando começou os campeonatos, a galera fazia Nossa, muito. É. Tava dando ruim e trazia Pouco Double Tank. Pouco Double Tank apareceu… O pouco Double Tank, se não, se não me, me recordo, apareceu na Coreia, em 2019, no Mundial. E a galera ficou maluca, falou, mano, o que tá acontecendo? Olha os caras loucos. Então, eu lembro, eu acho que naquele Red Bull, meio lá, que o ah, Const levou, se eu não me engano, eu lembro Caramba. que teve lá. Também. Então foi 2018, então. Foi 2018. Logo depois do lançamento, se pá. Era, no Futebol era só pegar a bola e sair correndo pro gol, não tinha erro, cara. <risos> Pouco é verdade. eu tô falando, não o tinha erro. Verdade. É verdade. Não tinha correndo. erro. Tá louco. Já oh, temos nosso o presidiário. Nosso presidiário. <risos> presidiário da, é bom. Nosso mano. presidiário brother, Joizão. Joizão tá preso. Chega! Joizão, deu ruim. Vacilou, pegaram, foi preso. que mandou aí pegar muita gema lá? Roubou as gemas? Os caras pegaram. Ah, Pega o ladrão. Pega ladrão, Joizão preso. E, e aqui nesse modo, ficar preso com essa velocidade, não sei não, hein, rapaziada. Dá muito ruim se ficar preso ali, porque. Junta 10 gemas rapidão. Tem que ver o rapidão. placar, né? Tem que ver o placar, é, qual é. distância da galera aí. É bola, calma. Fica calmo com a tua barba aí, rapaz. É, eu, <risos> sei eu sei que o gigante grosso eu... ele tá. <risos> calma, coração. <risos> Cara, eu, eu sendo bem sério pra vocês, eu adorei o modificador de velocidade. Tá dando uma emoção absurda e compis inimagináveis. Tá louco, tá louco. E olha, passaram aqui pra gente que acho que tá 5 a 24. Nossa. É, tá difícil, tá difícil. É Brunão, outro brawler que eu não tô vendo, que é interessante, é a Penny, cara. A ah, Penny. vai, o Morteirão talvez não é. faça muita coisa. É, verdade. Mas o Barril ia ser… Não, mas andando nessa velocidade ia acertar o time inimigo inteiro. É, é. isso faz sentido, porque… É. e Ainda mais no final, quando eles juntam todos pra se defender lá, né. Se dá verdade. dano em todos, praticamente, juntos. E temos o King Joe preso com seu Barril. Olha o Daryl aí, que eu falei, ó lá. Vamos ver se vai dar bom esse Daryl. Eu tô gostando da galera tentando Brawlers novos. Olha a MZ agora aparecendo também, ó. Interessante. Hum. Temos aqui a Jack, que não sai de trás da parede, tá jogando safe. Os caras tão jogando junto com o Joy lá, tá todo mundo preso, é isso o <risos> Todo mundo preso, Brunão, tá? Todo Os mundo recuadinho lá. Não tem é, que faz fazer. É, faz falta um, um, um jogador, né, mano. Muita. Ainda mais nessa Caramba. velocidade, né. que loucura. É, dá uma diferença. 24 a 5 a vantagem é muito grande. 19, o Joey tá preso ainda. Desespero que deve dar no cara parado lá, né, mano? E, cara, já parece que aconteceu a partida inteira e o cara não sai da cadeia. Não é? Cara. Olha como demora, cara. O isso Joey tá é... nervoso lá. É. Eu tô nervoso por ele, Bruno. Ó, <risos> oh, mas o time pegou oito ali, ó. Tá, agora tá liberado, é isso? É ah, liderado. desceu, não. O time dele tá com dois, é verdade. Opa! Uh! Levaram ali embaixo! Ih, Meu rapaz. Meu Deus! Essa rosa, como Ixi. que ela conseguiu, cara? Como que ela conseguiu, Brunão? Nossa, rapaziada, olha isso que aconteceu. O Joey tá tentando bater lá em cima, o Lucas tá tentando vazar. Tá dando rolada pra todo lado ali, o Joey. Meu Deus do rapaz, céu. Rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Vai conseguir! Ih. Ah, Nossa. Hum. Deu ruim. Não Eita, sai. será que vaza? Não sai não aí, não. Sai. Não, não tem sai, como. Não. Quero ver sair. Joey. Quero ver sair mesmo. O Joey já pegou tudo ali, ó. O Daryl deu bom aí mesmo, cara. É verdade, mas uma... será? Ai, o Daryl Nossa! tomou no lugar errado, cara. Che... <risos> Ui. Ui. Ui! Nossa! Nossa. Ele lutou e 15 deu. 15x0. A... E tá vendo? Girim? Teve deu... girim, é, teve giri. zoeira, Teve tudo. Teve girim da, da parede. 15x0, ou seja, 39x5. <risos>